Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu atrasei um pouco porque estava difícil de eu conseguir manter a imagem do vídeo, estava toda hora caindo aqui, viu? Bom, quem é que está me assistindo? Quero saber se você está aí, teve paciência de me esperar até agora? Espero que sim, né? Tô vendo que por enquanto não tem... Ah, apareceu já uma pessoa. Vão vindo, vão vindo. Duas, três pessoas. Que bom, que coisa boa. O pessoal já tá encontrando a minha aí no pedaço do caminho. Bem, pessoal, hoje eu quero falar sobre o, o eu. Quem sou eu, né? Pra que que eu sou? Será que é egoísmo eu ficar comigo? Será que é egoísmo autoestima? Qual é a diferença ou qual é a, a identificação entre estar comigo, comigo e ser, ser eu. Eu vou ser eu e pronto, acabou. Ou o egoísmo. Qual é a associação, a diferença, o que, que você entende por egoísmo, né? Então, vamos, vamos aprender um pouquinho a diferenciar as coisas, porque existe, assim, muita confusão nesse tema, muita confusão. Quando você diz assim, eu faço tudo o que eu quero, tudo. Eu faço o que eu gosto, eu gosto de estar comigo, eu, eu, primeiro eu, primeiro eu, segundo eu, né? Aí depois nós vamos lidar com o todo. Ah, tem três pessoas pedindo alguma coisa para você e você não quer fazer nenhuma das três você quer fazer outra coisa que é a tua vontade, seja na alimentação, seja na, em qualquer outra coisa, você diz, não, vou fazer o que eu quero. Se vocês quiserem, fico. Se não, não, o problema é de vocês. É egoísmo. Você acha que isso é egoísmo? Ou é você realmente oferecer para você aquilo que é bom? As pessoas, elas são muito habituadas a dar para o outro, né? A oferecer para o outro e deixar de oferecer para ela. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu, primeiro, ou o outro, o ou mais outro, o ou mais outro e, por último, eu. E quando eu chegar a mim, eu vou saber o que eu quero? Ou eu vou ser um desejo, um desejo Ilusão, um desejo sonhador da vontade que eu tive, não realizei e me transformei na vontade do outro. Isso é bom? Até onde isso pode chegar? Em que sentido isso pode me levar, pode levar a pessoa a ter um prejuízo maior? Em que situação? A pessoa faz disso, um afastar dela para ter apego pelo outro e se aproximar do outro. É egoísmo você se dar primeiro? É egoísmo você olhar para você e dizer assim, quer? Tudo bem. Se não quiser, um abraço. Eu não vou desistir de mim. Por você. Eu vou afirmar o que é melhor para mim enquanto eu viver aqui. Porque eu não sei gostar mais de você do que de mim. Se eu disser que eu gosto mais de você do que de mim, eu estou me apegando a você. Eu estou tomando posse de você, qualquer outro Qualquer outra emoção, qualquer outro apego, qualquer outro sentimento menos, a autoestima. A minha autoestima vem quando o outro me elogia, quando as pessoas dizem, nossa, a Armin é um amor de pessoa. Mas será que a Armin é um amor de pessoa para o outro ou para ela? Nossa, é, é porque, sabe... Tudo que você vai fazer pelo outro vai ter um valor tremendo. E as pessoas vão acostumar tanto com aquilo que elas vão sempre querer que você faça pelo outro. E você não pode usar a palavra não, porque a palavra não... É um corte, é uma determinante que você deixou a pessoa com ela e voltou para você. E no momento que você fizer isso, quando você acostumou o outro a depender de você, porque você gosta disso, você vai ficar numa frustração tão grande que a primeira pessoa que você vai rejeitar vai ser você mesmo. Sabia disso? Você já percebeu? Por que, que você, agora vamos pegar um gancho chamado frustração. Por que, que você se sente uma pessoa frustrada? Por que que você se sente uma pessoa rejeitada? Autorrejeição. Por que, que você se sente uma pessoa desamparada mesmo tendo mil pessoas com você? E, e precisa se fortalecer, garantindo e confirmando que aquelas pessoas, elas precisam de você para te carregarem, te empurrarem e você ir de frente olhando para elas. Mas de costas para você, porque você está andando de costas. Você não está andando de frente, você está para pessoa. É ela que está te orientando e você pensa que você está abrindo caminho. Já percebeu? Isso é autoestima. Interrompendo um pouco isso, eu vou dizer para vocês. Como vocês já cansaram de ouvir. Qual é o propósito de nós estarmos nesse momento aqui no planeta Terra? Vocês vejam bem, esse momento que nós estamos vivendo, 2020, para todos do planeta do globo, está sendo um momento único, não está? Esse momento único, ele conseguiu isolar as pessoas. Ele conseguiu isolar idosos, Crianças, jovens, ele conseguiu isolar a, até a vaidade da pessoa, porque a pessoa ficou privada até de ir, fazer as compras e comprar o que ela gosta de, de fazer as coisas, de enriquecer a vaidade dela e, e dar um sobressalto naquilo. Mas a única coisa que essa quarentena, que esse isolamento trouxe, foi o quê? Você com você. Se, essa, se esse vírus foi fabricado em laboratório, que nós sabemos que foi, que teve uma mutação, tudo isso, não importa. Mas não foi uma guerra geral. Foi um conflito interno. Quem provocou isso, foi usado para provocar. Podem questionar o que quiserem. Veio de não sei aonde, de tal lugar, porque comia morcego, não sei o quê. Não importa. Aquilo foi uso. Porque estava no momento hoje de nós olharmos para nós enxergarmos a nós mesmos com os próprios olhos. Por mais que dentro de uma casa tenha quatro, cinco, seis pessoas, chega um momento que estão todos tão enfiados lá dentro, que não podem sair, que cada um vai ter um, um tipo de pensamento. Ela vai começar a pensar não pelo outro, mas por ela. Ela vai começar a refletir por ela. E, e ela vai ver que aquelas pessoas que estavam lá, que antes eram tão importantes para ela, que ela, sabe? E naquele momento ela, ela não está mais vendo essa importância, ela quer se livrar daquilo. Ela quer sair daquela situação. Aquela situação está levando ela à, à loucura. Por quê? Porque cada um vai chegar no momento que cala uma daquelas pessoas, elas não estão saindo de manhã e voltando à noite elas estão o dia inteiro favorecendo o outro e se desfavorecendo a ponto delas de se perderem dela e dizerem assim, eu não quero mais ver você. Eu quero saber eu, aonde eu estou, o que, que eu estou fazendo. Sacaram? É, nós chegamos num ponto, abrindo agora uma outra margem, de dizer assim... Eu tirei as metas. Por quê? As metas que eu tinha, eu percebi que não serviram para nada. As propostas que eu tinha de desenvolver alguma coisa na minha vida falharam. Então, tirei as metas, tirei as propostas, o que sobrou? Autoavaliação. E dentro dessa autoavaliação, quando eu fui me procurar, a pessoa vai se procurar ela vê os outros. E dela, ela só vê uma imagem no espelho ou numa fotografia daquilo que ela se fez e não quem ela é. Aquela imagem vai congelar. Aquela imagem vai ficar uma imagem dolorida. Vai ficar uma imagem de dizer assim, nossa, olha como eu estou agora e como eu era antes disso. A princípio, a pessoa vai se ver muito mal, muito mal. É, ela se vê como uma pessoa largada, porque o propósito de vida dela mudou. É, ela, ela teve que ficar confinada. Então, o, o, o, que, o que a levava para sonhar para realizar, para ficar com os outros, para isso ou para aquilo, teve que ser de... afundou, afundou, afundou no mar, afundou no rio, afundou no lago. E para ela ir buscar o resultado disso, ela vai ter Gente, vocês já perceberam que daqui a pouco nós vamos entrar no escafandro ela vai ter que entrar no escafandro e quando ela entrar no escafandro, ela vai ver que a visão dela ficou limitada. Então, ela vai pedir o quê? Ampliar, fazer um escafandro onde tenha toda essa parte da visão transparente. Toda a parte da visão, onde ela possa ver o um mundo com os próprios olhos, a grandeza que tem ali e como ela está sozinha encarando aquele mundo. E o que aquele mundo vai oferecer a ela? A não ser ela mesma. Isso pode levar a pessoa ao desespero. A princípio até leva ao desespero, leva a alguma coisa assim, sabe, de aperto no peito. Leva a alguma sensação de dor, leva a uma sensação de, de transtorno, porque todas aquelas pessoas que estavam lá, não vieram junto com ela, cada uma teve que vir no seu escafandro. Cada uma teve que vir no seu habitar, dentro daquela paramentada, de acordo com a necessidade no momento daquele local. Então, o apego naquele momento se transformou na ausência, e quando se transformou na ausência, vai se transformar no quê? Salve-se quem puder. Quando se transforma na ausência, o único presente quem é? A própria pessoa. E ela olha e ela vê um mundo completamente diferente daquela que até então, daquele então, que até então a pessoa tinha construído. Gente, vocês já perceberam a dor que é isso? E essa dor, como ela é, é, ela é forte, mas é o único caminho que vai levar você para você porque naquele momento você vai ter uma outra percepção você vai falar eu estou aqui mas eu posso sair só que eu vou sair comigo não tem outra saída eu vou ter que sair sozinho eu vou ter que sair sozinha e quem vai me dar essa força a força que antes eu dava só para os outros e naquele momento eu vou aprender a dar pra mim. Ou eu dou, ou eu pereço. E entre eu perecer e dar a força, pra me reforçar na vida, pra voltar à vida, eu vou me garantir salvando a mim. Nesse momento percebo o quanto eu sou forte. O quanto eu sou inteira em mim, o quanto eu preciso de mim, o quanto eu quero a mim, sacaram? Muitas vezes, nós só fazemos as coisas para ganharmos um benefício, ganharmos dinheiro, ganharmos uma coisa... Uh, uh, pela, pela necessidade de viver aqui, pela necessidade de conduzir tudo através do dinheiro. E nos sentimos totalmente inseguros, insuficiente quando o dinheiro parece ser o único objetivo da nossa vida, e ele é insuficiente. E o segundo objetivo da nossa vida é a outra pessoa, são os outros que vamos proporcionar, né, essa, é, dizendo que nós somos fortes, porque nós somos forte porque nós estamos dando a nossa força para eles. E nós achamos que essa força que nós estamos dando para eles são as forças que nós damos para nós. E nós vamos perceber que nós não damos essa força para nós, Nesse momento que estamos, nesse isolamento todo. É muito doloroso. Então, o trabalho que nós vamos fazer naquele momento, a princípio, é assim. Eu, para que eu possa sobreviver o um mínimo aqui, porque agora sou eu comigo, é pensar no que, que eu gosto, no que, que eu sinto por mim, no valor que eu dava para o outro, ensinava para o outro. Agora eu tenho que ensinar para mim, porque eu percebi que eu sei ensinar o conhecimento, mas não sei utilizar essa sabedoria em mim. Me ignorei durante anos, porque fui educada para ser do outro, para fazer pelo outro, a, me achando uma pessoa, me vendo como uma pessoa segura e vou ver que infinitamente estou insegura. Estou como uma pessoa perdida num mundo onde os outros aprenderam a viver e agora não querem me assumir. Sendo que todos estão assim, né? Mas estão as visões que nós vamos tendo. Se você é de um tipo de pessoa que soube acreditar em tudo que você falou para o outro, agora acreditar que você pode fazer aquilo por você, você vai vencer. Se você for uma pessoa que insegura e não acredita que você pode fazer porque você não tem o privilégio do desafio ou da persistência que o outro tem, você vai se perder. Eu sinto muito. Mas você vai ter que se reinventar. Você vai ter que assumir, eu não consigo Fazer nada sem depender de alguém. Então, o que, que eu vou fazer a partir desse momento? Eu não vou criar dependência. Eu vou criar uma adaptação com alguém que tenha segurança e eu tenha o um sonho. Eu tenha realização eu tenha o um gostar. Certo? Mas isso depois da gente se avaliar, uma série de coisas, para não se entregar de novo para o outro e ficar se abandonando. Não, eu vou inteira, eu não vou abandonada, eu vou consciente. Então, agora nós vamos fazer uma troca, uma troca que complementa. Agora, se eu sou uma pessoa confiante, eu sei aonde buscar o dinheiro. Eu atendo às vezes pessoas que já estão com uma certa idade, assim, talvez na minha, e dizer assim, ai, ai, me sobrou só a aposentadoria que é muito pobre, é muito pouca. Eu olho para a pessoa, eu vejo ela animada, ela bem. Aí eu digo assim pra ela, quantos anos você tem? Ah, eu tô com 70 anos, 68, 60, sei lá. Acima dos 60. Eu não sei o que fazer. Eu digo assim, você não... E a tua cabeça, tem quantos anos? Ah, minha cabeça, nossa. Eu, eu tenho tanta coisa na cabeça, eu me sinto às vezes com 30 anos. Tá. Tá. E por que que agora você não assume os 30 anos? Ai, Arne, mas o corpo, quem é que vai querer dar emprego para mim? Mas você não precisa de emprego. Você precisa de desempenho para que as pessoas venham e adquiram e façam e comprem ou se associem ou te chamem para trabalhar. Quando você mostra as suas a sua força quando você mostra as suas aptidões e você acredita mais na idade que você construiu do que a idade do tempo de nascimento você consegue ah consegue não ah mas não não não não Nós conseguimos tudo quando nós confiamos em nós. Isso é autoestima. Isso é se considerar e não se desconsiderar. Quando você amplia sua visão e sai da viseira, do cabresto, e os outros colocaram em você e, você e você acreditou naquela limitação você não faz nada do momento em que você arranca aquele cabresto você olha para os lados você começa a enxergar as possibilidades e você vê você sai da secura, do deserto, ou daquela reta, daquele caminho que você resolveu andar com o cabresto, e ainda sendo guiado pelos outros. Você progredir na vida. Você consegue progredir na vida. Você consegue atingir seus objetivos. Você consegue o que você quiser. Ai, Armin, mas o corpo, o corpo não ajuda mais. Ajuda? Ajuda sim. Sabe por que, que o corpo não ajuda? Quando ele não ajuda? Porque você se entregou a, a, a aquela tal coisa. A idade chegou e eu tô limitada. O teu corpo, ele pode não ter mais a velocidade de 20 anos. Mas a sua mente, a sua cabeça, os seus propósitos, ele tem a mentalidade dos 10 anos. Porque ele está maduro, ele está adequado, ele está tendo percepção, ele está aberto. Você sabe ensinar os outros. Você não sabe chegar pro seu filho dar exemplo, pro seu neto dar exemplo. Não, você vai na conversa daquela pessoa que às vezes te criou, que era uma avó, alguma coisa assim. Que com muito amor ela te criou, né? E dizia assim, olha, não fica igual tua avó. Olha como eu tô velha. Faça alguma coisa na tua vida. Não, Olha, vai... Você precisa só de uma coisa. Ela não fala ser feliz. Para ser feliz, ter estabilidade financeira quando chegar na minha idade para não depender de ninguém. E o que, que é depender de ninguém? Hoje, eu estou dependendo da tua mãe ou do teu pai porque eu estou cuidando de você. Porque se eu não fizer isso, eu tenho um troço. Eu posso morrer a míngua. Então, eu preciso cuidar. Eu preciso estar. Eu preciso me sentir amada fazendo mostrando que eu amo. Lógico, né? Porque você vai ser amada como se você não amar? Vocês percebem que a pessoa, ela deu uma continuidade na vida... Entrando no círculo vicioso de que ela não é egoísta. De que ela gosta dela, ela é boa com ela, mas primeiro aqueles que ela cuida. Que são os netos, blá blá blá blá, né? Porque se não for assim, ela vai ser egoísta. Ela mistura o gostar. O amar, o querer bem, com egoísmo, ela mistura com a autoestima, ela mistura tudo, tudo, porque ela está com o Cabresto. O Cabresto, o cabresto foi as ideias implantadas conceitualmente nas células dela. E aquilo tomou conta do Racional dela, então se ela não fizer por eles, para que que vale ela estar aqui? por nenhum momento essa pessoa questionou: gente, será que eu vim aqui para nascer de um óvulo e de esperma, da junção do óvulo com o espermatozoide? pegar todas as ideias que vieram implantadas nesse, nessa primeira... Nessa, nessa, nessa formação do embrião, no primeiro pulsar do embrião. Não veio mais nada, só veio isso. E a hora que eu morrer, eu fui embora, mas a minha obrigação é nascer, crescer, trabalhar, fazer família. Cuidar dos netos, cuidar de não sei quem, quando tem, quando não tem, cuidar dos outros, sei lá, ser voluntário, aí morrer embora? É isso? Será que as pessoas ainda não pararam para pensar o quanto a vida está pedindo para elas? Se orientarem, tirarem o cabresto, tirarem aquela coisa, aquela viseira, tirarem aquela limitação de ver a vida e se abrirem para ela? Será que não? A pessoa, ela pensa assim. Ai, eu, eu quero comprar casa porque a minha casa hoje é uma casa pequena, sabe? Eu tô ficando velha, tô ficando velha, então eu quero comprar uma casa maior que eu posso plantar ali, fazer uma coisa aqui, porque ela precisa arrumar serviço, né? Ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aí eu pergunto pra você, se a pessoa tá aposentada, já tem onde morar, ela só fica naquele sonho. Mas o que, que ela faz para ir comprar aquela casa? Ela fala, não, mas espera, eu vou esperar ganhar mais, aí eu vou fazer isso, fazer aquilo, ganhar mais da onde? E por que que ela não abandona a visão do que agora não dá e não cria alguma força dentro dela que a leve para conquistar Aquilo que ela quer. Ai, mas também já tô velho, já tô velho, quer dizer, tá com 60 anos, tá velho, vai viver até 100, né? Tem mais 40 anos pela frente, tem mais 30 anos, e isso é viver. Então, o que que ela vai buscar nessa procrastinação? Doença. Doença. Doença. Por quê? Os que estão vindo, eles não vão acompanhar a ela. Eles vão viver a vida deles. A nossa consciência, gente, ela está mudando para dentro. Ela está falando autoestima. Confunda com egoísmo, confunda com quem quiser. Para de ficar julgando. Para de ficar dando nome. Ao que não tem nome, tem sentido, tem o sentir ter uma organização interna. Se é egoísmo, se é autoestima, não importa. Importa que você realize, dimensione a transformação, deixe a transformação da tua consciência acontecer e podes crer que não estamos mais na terceira dimensão. A nossa consciência hoje já vem provada pelas crianças que está numa quinta dimensão. Aqueles que ficarem, vão ficar. Os que continuarem nesse procedimento, vão continuar. Logo, se a pessoa está sentindo aquele desespero, aquela falta dela com ela, o medo de se perder o medo de não se perceber, ela está criando o quê? Doença. E quem cria doença, eu vou dizer para vocês. Ai, mas, Armin, você tá falando besteira, não sei. Mas eu sinto assim. Ela está criando a preguiça. Ela está acomodada. Ela não quer sair do conforto porque ela tem muito medo. Ela tem medo de perder aquele, aquele pouco que ela tem. E ela, desculpa. E ela se satisfaz com aquele pouco. E só fica elocubrando coisas na cabeça dela. Tem pessoas, gente, que criam um dor no corpo inteiro para não ter que se mexer. A pessoa fala: não, amanhã eu vou começar a fazer aquele docinho que eu sei fazer para vender. Outro fala: nossa, eu fazia. Eu costurava tão bem o homem, né? Era um alfaiate, eu podia fazer as calças. Bom, eu já tenho os tecidos aí, eu vou começar a cortar amanhã sem falta. Uhum, eu acredito, ah, acredito. Porque quem vai fazer, não deixa para amanhã, vai e faz. Deixou para amanhã, vai chegar amanhã, ela vai acordar com dor de cabeça, ele vai acordar com vômito, vai acordar com isso. Pode ter certeza. Aquilo que pegou para fazer vai encostar de novo. Gente, não vejam as coisas como elas foram colocadas na nossa cabeça. A pessoa às vezes fala: minha mãe, meu pai, meu irmão, blá, blá, blá, faz assim. Tudo bem, nós, a gente vem dentro dessa organização, é, sabe, bem limitadinha. Mas isso não quer dizer que nós precisamos continuar dela nela ou ficar só justificando pela ausência uh, de, uh, da, da infância, pela ausência da... Não! Ai, mas quando era criança ninguém ensinou a gostar de mim, ou quando era criança todo mundo gostava de mim, menos eu, né? Que achava bonitinho que eu fazia coisas eles aplaudiam E você ainda precisa daquilo Não Você precisa começar a observar como você está vendo a vida Você não precisa ficar carregando a família Nas costas, a uma vida inteira E justificar que você não fez por causa deles você percebeu que você tem dor nas costas? É por isso. Por que que tuas pernas pesam? Porque não é fácil ficar, caminhar, né? Não é brincadeira. Para caminhar, você precisa ter uma proposta. Você precisa saber onde você quer chegar. E aonde você quer chegar, onde você gosta e do que você gosta. Ah, mas me, me tiraram tanta vontade que o que eu gostava, agora não é tarde, nunca é tarde, gente. Você não precisa seguir aquilo direitinho, do jeito que você aprendeu. Você pode mudar alguma coisa lá. Você pode transformar alguma coisa e, e, e, e ir adiante, ah, o meu, meu sonho dourado era escrever um livro. E por que agora ele virou só sonho dourado e não sonho real? Que pode se transformar no meu... Minha... Ah, mas agora eu vou escrever. Quem é que vai ler? Você vai ler. Você vai ler a história da tua vida. E quando você ler e contar, o outro vai se interessar. E aquele que se interessar vai contar para o outro. E aí um dia você vai ter uma, vai poder dar uma palestra a respeito da história da tua vida. Mas se você fechar, colocar em sete chaves, você não chega a lugar nenhum. Entendeu? Então, pessoal, vamos aproveitar essa quarentena e esquecer da palavra egoísmo Tira, tira tudo isso. É, vamos colocar assim, vai. Se você quiser dar uma nomenclatura, quem é egoísta? É aquele que tá com uma roupa velha. Velha. para ele é velho, mas às vezes a roupa tá boa. A pessoa não quer mais vestir. Ela pode ajudar alguém dando aquela roupa. E ela guarda porque ela acha, ah, mas isso não é avareza, não é... A... Não, isso pode ser... Talvez com um egoísmo. Mas você buscar dentro de você é diferente. Por exemplo, você tem um chocolate para comer e tem uma pessoa do seu lado, não divida. Se te faz mal ser egoísta, divida. Se você não quer dividir, vai, come chocolate em outro lugar, não deixa a pessoa ver, acaba de comer e volta. Mas aprenda a dividir ou a compartilhar algo fora. Você entendeu? Eu tô dando um exemplo aí de chocolate, qualquer coisa. Eu não estou falando para você ficar dando tudo. Não, não é assim. Mas sabe, saber compartilhar as coisas fora. Agora, naquilo que é dentro, que é uma estrutura. Que é uma conquista, que é uma vida, que é um crescimento e é um desafogar, tirar os medos. E fazer do medo só isso. Vamos dar a palavra medo para tomar cuidado de si. Entenderam? É diferente. Mas não ter medo do que você se propôs a fazer, vai, encontre e faça, não tenha medo de você, você é a pessoa que vai escrever a história da sua vida daqui para frente, não importa que você tenha 50, 60, 70, 80 anos, você tá viva, você está vivo aqui, escreva, faça, ande em frente, amplie a visão, se coloque na idade que você tiver, não fisicamente, mas que você sentir espiritualmente, que você sentir que você pode não coloque as próprias barreiras no seu caminho. Você pegou tudo que tinha de entulho e colocou à sua frente. Mas se você quiser ampliar a visão, deixa os entulhos ali, dá a volta e vai pelo outro caminho como qualquer outra pessoa faria. E quando você olhar para trás, você vai ver que não existe entulho nenhum. Que aquilo sim era uma ilusão. Só que o teu caminho ampliou. Você conquistou. Mas, Armin, ah, eu ganho mil reais por mês. Vamos monetizar o um negócio, né? Eu ganho mil reais por mês e o meu sonho é comprar um carro de 20 mil. Não sei. Se você ficar sentado em casa, colocando o entulho como barreira, você já está tropeçando no entulho, na barreira, no paredão. Agora, se você olhar e ampliar a visão, o que, que eu posso fazer para vender para comprar meu carro? Pronto. Mas determinada, determinado, ah, mas eu, eu não tenho essa coragem, tá? Então, pega alguém que tem coragem, embora, vamos fazer, porque eu quero comprar o carro. Você vai encontrar, porque você está determinado, você está determinada. Existem pessoas que elas vivem primeiro para conquistar o dinheiro para uma vida inteira, para depois fazerem. Existem outras que vão vivendo o dia a dia e fazem. Entenderam? E a é que vive o dia a dia, quando ela vai ver, ela tem o dinheiro para viver a vida inteira. Porque além dela ter o dinheiro, ela tem a saúde. Ela se, ela se deu tanto no dia a dia, ela não ficou juntando, então ela teve que ter força para continuar trabalhando. Ela teve que ter força para as conquistas. E ela foi. E aquele que se acomodou vai ficar olhando e vai falar. Ai, nossa, eu na idade dela não. Eu prefiro ficar aqui na minha poltrona, no sofá sentado, morrendo. Não, a televisão, olha como está bonita. Olha aquele programa. Ah, agora eu já aprendi a lidar com o computador um pouquinho. Aí eu vou entrando lá no Facebook. Vou pôr umas fotos. Gente, quem está vivendo, me fala. Quem está vivendo? Quem? Sacaram? Para para pensar. Qualquer coisa é só me procurar. Tô aqui para te atender. Tá bom? Agora vou fazer uma chamadinha minha. <coughs> Por enquanto... Eu acho que é por pouco tempo que já vou começar logo, logo a abrir o meu consultório. Espero que dê tudo certo, né? Que vá ampliando um pouquinho. Só esperar passar essa, esse pico aí que eles estão dizendo. Enquanto isso não acontece, a minha consulta por uma hora. Que entra a radiestesia magnética imantada usando essas figuras, né? Essa, esses gráficos, o pêndulo... Cristais e a radiestesia é bárbaro pra tudo, tá? Pra ajudar muito você. A energia fria vibracional curadora, que é algo maravilhoso. É, é fantástico, tira as memórias. É, é, eu falo que é o selar da conquista. É o selar de tudo que foi transformado e manter, entendeu? Entendeu? Sabe, você vai lá, você faz aí agora, eu preciso preservar aquilo. É energia fria, a cura, qualquer coisa. E esse trabalho aí que eu tô mostrando pra vocês. Por apenas, sabe por quanto, gente? 150 reais. Você vai ficar uma hora comigo online. Tem interesse? Entra em contato comigo. Eu vou pôr na descrição o telefone. Eu vou pedir para você ir no YouTube, porque em breve eu quero fazer pelo YouTube as lives. E eu preciso só de mais 130 pessoas curtindo para chegar nos... Oh, vou precisar de muito mais. Se inscrevendo, curtindo, assistam meus vídeos, eles são muito bons. Me sigam no Instagram... Sabe? Vem junto comigo, vou na minha página, me sigam pela página, porque em breve eu vou começar a diminuir a, o meu perfil. Eu já não tenho mais espaço. Então, quem quiser me chamar, me convidar, vai lá e segue minha página, porque não dá mais para eu aceitar no perfil. Enquanto isso, todas as quartas-feiras ou as quintas, aqui... Na live com vocês, tá bom? E todas as sextas-feiras, 11h30 da manhã, pela Rádio Mundial. É, 11h30 da manhã, sextas-feiras, FM Vibe Mundial, 95.7. Vocês vão me ouvir lá, pode ligar, eu respondo perguntas, né? Dou uma geralzona na pessoa. E vamos que vamos. 150 reais por enquanto, tá bom, Gente. O número do meu, da, da, do meu WhatsApp, por enquanto é só pelo WhatsApp, né? Que vocês podem me encontrar. É o 99675-5250, aqui em São Paulo. 99675-5250. Já vou postar, vou compartilhar a live com vocês aí, tá bom? Sempre na paz, luz e harmonia, gratidão. E pela paciência que vocês tiveram. Um beijo grande para todos.